Eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Episódio de número 10 do violão à sanfona. Chegamos no episódio de número 10. Será que essa série acaba? E aí, o que, é que você acha? Comenta aí. Daqui a alguns dias, completando 4 meses estudando a sanfona, esse instrumento aqui, estudando bastante. Essa é uma Marinus 120 baixos, como eu disse no último episódio. Pra quem viu aí o último episódio, compadre adquirida lá no tomate acordeon tá bom aqui no Espírito Santo em Vila Velha no episódio de hoje eu queria falar o seguinte a importância da digitação aqui no teclado da sanfona que eu tenho tentado trazer sempre o arranjo do violão para sanfona Porque o que eu intuito desse episódio do violão sanfona dessa série é conseguir transpor os arranjos do violão para cá para sanfona eu tô tentando aplicar a teoria que eu sei no violão aqui nesse instrumento. Algumas coisas têm que ser adaptadas por causa das escalas, por causa das escalas de, de terça, escala em sexta, aí algumas coisas tem que adaptar que eu também faço no violão, mas aqui é feito de forma diferente. E aqui também eu tenho que pensar separado. A baixaria da sanfona e o teclado tem que pensar separado. No violão eu já consigo fazer as coisas um pouco mais linkadas. O baixo ele, ele... Tem, existe um baixo separado, mas eu já consigo, como eu toco violão há mais tempo, eu já consigo fazer tudo junto. Aqui eu tenho que pensar em estudar primeiro a mão do baixo, depois a mão do teclado para juntar as duas coisas. fazendo quatro meses de sanfona agora dia 11, estudando esse instrumento todos os dias eu já começo a estudar um pouco de escala, improvisação, tentando fazer dentro das músicas que eu tô tirando do campo harmônico, já pensar na escala do acorde, já pensar em alguma forma de improvisar, fazer um floreio. E para isso é extremamente importante o que? Você estudar o acorde do teclado e você pensar na escala em volta do acorde. É isso que eu tenho feito. Eu faço um acorde e penso na escala em volta desse acorde e o que me ajudou muito foi o seguinte eu tirar as músicas de acordo com os campos harmônicos Se eu tirei uma música por exemplo as primeiras músicas que eu tirei foi em dó fica mais fácil porque eu é mais fácil para estudar não tem é, é, acidentes não tem sustenido não tem bemol, e aí fica mais fácil para estudar depois as próximas músicas que eu tirei foi em sol porque em sol porque é a quinta ó, dó ré mi fá sol e o que que acontece você tem no Sol apenas um acidente, que é o Fá sustenido. Então fica mais fácil. Aí depois, as próximas músicas que eu tirei foram em Ré. Por que em Ré? Ó? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Também é a quinta. E o Ré passa a ter o quê? Dois sustenidos. Depois as próximas músicas, em Lá em Mi. Assim que eu estou fazendo. E agora comecei a tirar uma música em Fá, no tom de Fá maior. Também para estudar o campo harmônico de Fá maior. Que é o mesmo de, de Ré menor relativo. né? Já pensando nisso, já pensando no tom pensando no acorde relativo e já pensando na escala em volta do acorde para começar a fazer os floreios e a pensar já em improvisação. Então esse é o episódio de número 10 do Vilão Sanfona. Se você gostou, curte aí, comenta e diz aí se você acha que essa série deve continuar ou se já podemos ir para uma outra série e dar um próximo passo. Beleza? Se você está gostando desse episódio aí. Valeu, até a próxima!